Na DM é assim, oh! só vai que porra ah! é né? essa? Ah, que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Caralho, vou escrever, mano. Meu Deus, é o senhor! Senhor da minha vida, mano! Parece aquelas meninas que os Jaggers adora. Vou escrever mesmo. SR, senhor. Filha da puta! Muito obrigada de coração, senhor! Muito fucking obrigada, mulher Esse é meu amor! Muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, caralho Senhor Teragon, Senhor Teragon, surtei Bom, pelo amor de Deus, eu preciso saber quem é você Moleque, meu Deus, enche meu cu de beijo Nossa, na moral, mano, eu vou escrever o seu nome aqui, ó Meu nome da noite, Senhor Teragon Aqui, ó, aqui é para você, Senhor Teragon Quem perguntar disso, mano, é um sobrenome Senhor Teragon, eu te amo, é Senhor Teugon. Nossa, moleque, sério, você é foda,